Olá, pessoal. Nesta videoaula, vocês irão aprender sobre a meiose. Eu irei destacar os processos que acontecem na primeira divisão meiótica, ou na meiose 1. Mas antes disso, vamos definir o que é a meiose. A meiose é um tipo de divisão celular. Na meiose, o número de cromossomos da célula mãe, 2n, é reduzido à metade, ou seja, a n. Então, imagina aqui uma célula-mãe, nessa célula-mãe, nós temos 2N. Na célula-filha, nós teremos apenas N. Nesse vídeo, no próximo vídeo, vamos explicar todo esse processo, como é que ocorre a duplicação e as divisões sucessivas que dão origem a essas quatro células-filhas. Essas duas divisões sucessivas são divididas em etapas. Então, nós temos aqui a primeira divisão meiótica e a segunda divisão meiótica. A primeira divisão meiótica é conhecida como a divisão reducional, isto porque ela reduz à metade o número de cromossomos da célula mãe. Inicia-se com 2n e finaliza com n. Esse n aqui é n duplicado. A segunda divisão meiótica é conhecida como a divisão equacional é uma divisão que é semelhante à mitose. Nessa segunda divisão, o número de cromossomos das células que se dividem mantém nas células filhas. Então, parte-se de duas células N e dá origem a mais duas células N, ou seja, totalizando no final quatro células filhas. A primeira etapa da primeira divisão meiótica é denominada prófase 1. Essa etapa é subdividida em cinco subetapas. A primeira delas é o leptóteno. No leptóteno, inicia-se a condensação dos cromossomos. Então, é importante ressaltar que na fase anterior à meiose, na intérfase, os cromossomos foram duplicados. Então, no leptóteno, esses cromossomos que estavam descondensados começam a se condensar. Além da condensação, os cromossomos homólogos começam a se parear, a ficar próximos uns dos outros. A segunda subetapa da prófase 1 é o zigóteno. No zigóteno, acontece o pareamento dos cromossomos homólogos. A terceira subetapa é o paquíteno. No paquíteno, todos os cromossomos homólogos estão unidos. Durante o paquíteno, pode acontecer de cromátides irmãs, sofrerem ruptura em pontos equivalentes. E esses dois trechos que se rompem podem trocar de lugar. Então, imagine aqui que nós temos um cromossomo e o seu homólogo está pareado a ele. Então, no paquíteno, pode acontecer esse processo de permutação, ou seja, essa ponta aqui do cromossomo poderia trocar de lugar com essa outra ponta aqui. Essa troca é denominada crossing over. O crossing-over é um processo muito importante, pois ele promove uma recombinação gênica. Ele aumenta a variabilidade genética, uma vez que ele permite novas combinações entre as cromátides homólogas. A quarta subetapa da prófase I é denominada diplóteno. Nessa subetapa, os cromossomos homólogos começam a se separar. É uma fase bem longa da gametogênese, porque acontece um aumento do volume celular. Nessa subetapa, a atividade metabólica é intensa. A quinta subetapa é a diacinese. A diacinese caracteriza-se pela separação dos cromossomos uns dos outros. Acontece um aumento na condensação dos cromossomos. Veja que aqui no início da prófase 1, a carioteca está organizada. No final da prófase 1, nós vemos o rompimento dessa carioteca. Observe também que no final da prófase 1, os centríodos estão localizados em posições opostas nas células. Nós podemos ver aqui também algumas fibras de fuso se organizando. A próxima etapa é a metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos atingem seu máximo de condensação e eles ficam aqui unidos às fibras do fuso. Os cromossomos homólogos começam a se organizar na região equatorial da célula. Então, imagine aqui que esses são cromossomos homólogos. Nós teríamos aqui centríolos na extremidade da célula. E aqui as fibras de fuso. Nessa etapa, as cromátides irmãs começam a irradiar para cada lado. Então, essas duas cromátides irmãs começam a irradiar para esse lado e essas outras duas para esse outro lado. A terceira etapa é a anáfase 1. Na anáfase 1, os cromossomos começam a se deslocar para os polos das células. Então, deixe-me desenhar aqui. Esse cromossomo aqui em rosa. Deixe-me desenhar o cromossomo em azul. Então, eles começam a irradiar. Então, cada cromossomo vai para um dos polos da célula. Aqui na figura abaixo, nós podemos ver esse deslocamento acontecendo. Então, aqui na metáfase, os cromossomos homólogos estão na região equatorial. Na anáfase, o par de cromossomos homólogos se separam, indo um cromossomo duplicado de cada par de homólogos para cada polo da célula. Então, dessa forma, ficam assim, segregados, os cromossomos homólogos. Perceba que não há separação das cromátides irmãs. Então, no final da anáfase I, nós temos N cromossomos duplicados em cada polo da célula. A última etapa da meiose I é a telófase I. A telófase I é muito parecida com a telófase da mitose. Na telófase I acontece a descondensação dos cromossomos. Nós percebemos também a reorganização da carioteca. Com a carioteca organizada e as cromátides irmãs localizadas em polos distintos da célula, inicia-se a citocinese. A citocinese é o processo de separação dessa única célula em duas células. Então, nós poderíamos resumir a primeira divisão meiótica da seguinte maneira. Então, nós observamos que na prófase 1 acontece a condensação dos cromossomos duplicados, pareamento dos cromossomos, a recombinação gênica, que acontece por meio do processo de crossing over e aumenta a variabilidade genética. Ainda na prófase 1, nós observamos o desaparecimento do nucleolo e o rompimento da carioteca. Na metáfase 1, os cromossomos dispõem-se na região equatorial. Na anáfase 1, os cromossomos deslocam-se para os polos da célula. Cada par de cromossomos homólogos separam-se, indo cada par para um dos polos da célula. Na talófase 1, acontece a descondensação dos cromossomos. Vou deslocar a tela para cá. Faltou um pouco de espaço. A reorganização da carioteca e do núcleolo. E acontece a citocinese. Bom, isso é tudo, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!